Vamos lá. Ó, nós vamos fazer agora para trabalhar bum bum, um pouquinho de posterior. Vai fazer quatro apoios. Não, não é abdominal não. Vai ficar na posição de quatro apoios. Vai fazer a extensão de uma das pernas. Vamos fazer primeiro com a perna esquerda. Só vai subir subir, subir, curtinho, não desce tudo não, tá OK? Só aqui, ó. Só para manter bem contraído. Vamos fazer 50 cada lado. Vamos lá que vai doer. É, primeiro faz 50 de um lado, depois 50 de outro lado. Aí eu vou corrigir vocês. Lembre-se, ó, lembrando, não é para fazer vindo aqui embaixo, descer, não. Do meio, subiu, subiu, subiu, perna esticada. Isso, isso aí, mais para cima, isso, para, isso, isso aí. E não vira a perna, ok? Ó, não vira, não vira a perna. O... Deixa eu ficar aqui para vocês visualizarem. Ó, calcanhar, não vira, mantém, sobe reto, tá ok? Vamos lá? Três, contando, tá? Dois, um, vai! Um, dois, isso, Cinco, seis, sete, calma, calma. entendeu? Mais em cima. Vai. Aqui. Sobe. Sobe. Sobe. Isso. Não desce muito, não. Vai. Isso. Não desce, não. Vai. Aí. Isso. Isso. Um. Dois. Isso. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Virou. O outro lado. Vai! 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, vai! 6, 7, 8, 9, 10, 11, não dobra o braço, não dobra, mantém esticado. 12, 15, 16, 17, 18, força, 20. Não deixa descer muito, não. Isso. Não deixa o braço também descer, não. Mantém esticado. Dez, Aí. Vai. Aí. Cinco, seis. Sete. Oito. Nove. Vai. Não vira, um, não vira um, a perna. Não vira a perna. Dez, Isso. Vamos! 50, perfeito, agora deita de lado, que hoje vai ser sem parar, vamos embora, deita de lado, deitou de lado, colocou a mãozinha aqui na têmpora, pertinho da orelha, ok? Estica a perna. Isso, ficou. Vamos tentar elevar pelo menos as duas pernas. Quem não conseguir, leva só uma. Mas elevar as duas pernas. Deitou, subiu. Volta, subiu. Volta, subiu. Volta, ok? Se não conseguir, olha só. Se não conseguir elevar a perna aberta, deixa uma no chão e leva só a outra. E sobe mesmo para você contrair. Isso aí, pode ser aberto. Aberta perna aberta, isso aí, isso aí, tá? 50. Vamos embora. 3, 2, 1, vamos embora. 1, 2, 3, 4, vai contando. Deita de lado. Isso, assim Chega as costas pra trás, as costas Isso, não, não, joga o quadril pra frente Isso aí, agora sobe lateralmente Sobe, aqui É isso aqui que tem que sentir, entendeu? Mas não deixa deitar não Traz a perna pra cá, traz a perna pra cá Mais, mais, joga o corpo pra frente Isso, agora vem Sentiu mais isso aqui? Isso aí Vambora, isso Vambora Força Pra cá. Braço pra cá, braço para cá. cá, braço pra cá, braço pra cá, isso, isso aí, vai lá, braço, isso, braço, Aqui. vira o lado, Vira o lado. Vamos embora. trabalhar a lateral de abdômen, oblíquo, cintura. Vamos embora. 3, 2, 1. Um. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só tem uma contando. Não ajuda com o ombro, não. Força! Isso! Quatro. Cinco. Seis. Três. Quatro. Levanta. Levanta. Levanta. Levanta. Força. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 50, levanta, levanta, vamos, vamos, vamos, vamos, levanta, levanta, isso, voltar no agachamento, voltar no agachamento, vamos lá, 3, vem, isso, abriu, abre um pouquinho mais a perna, 3, 2, 1, 50, vai, 1, 2, 3. Vai! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não joga pra frente, não joga pra frente. Só desce e sobe. Desce e sobe. 17, 18. Isso aí, desce e sobe. 20, Vinte. bora! 21. 22 23 Evita curvar o corpo à frente. Ó, ó. ó. não faz isso. Tá, estica o braço e fica com ele esticado vambora, 32, T3, força, força, T4, chora não, T5, T6, não joga para frente não, vambora, T7, vambora, T8, vai, T9, 40, vambora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descansou pode descansar bebe uma água